R$ reais por minuto, será que é possível faturar isso? R$ reais por minuto? Não, fica ligado, calma, não é nenhum milagre, assista esse vídeo até o final que você vai entender exatamente do que, é que eu estou falando, beleza? Então, olha onde é que eu estou agora, estou em Natal aqui na Praia de Genipabu, um lugar lindo, e você vai acompanhar comigo nesse blog como é que foi esse dia e o que, é que significa isso, faturar R$ reais por minuto. Segue até o final, beleza? Então, roda a vinheta e vamos embora pro vídeo. Fala aí, galera, beleza? Tô fazendo aqui um vídeo no formato vlog. Nunca fiz um vídeo desse jeito. Vou fazer aqui um vídeo para mostrar para vocês o dia a dia. Hoje a gente tá aqui de férias, curtindo as férias de dezembro. Ah, lá com quem eu tô aqui na rede. Dá um tchauzinho, Teté! Meu o seu barco, tá cheio de cabelo! A Tete foi na praia, aí. pisou na pedra, machucou o pé dela chorou pra caramba! Botou um band-aid! Então é isso! A gente vai gravar aqui como é que vai ser o dia nosso aí Se você não é inscrito nesse canal, aproveita e se inscreve agora se você caiu de paraquedas, meu cabelo está uma zona porque aqui em Natal, a gente está em Natal! Rio Grande do Norte, venta pra caramba, tá um sol, tá calor. E eu vou mostrar pra vocês agora a galera que tá ali pegando um, um solzinho. Aqui eu tô na casa do meu cunhado, né? ele tem uma casa aqui pertinho, em frente à praia. Olha aqui, que legal, Lá ali já é a praia, aqui é a casa, ali já é a praia. Eu vou lá levar vocês pra filmar o pessoal lá. E aí, povo Nossa, feio? Oh, não, bonito, né? Feio é quem não tá Vocês é tá vão sair no YouTube, YouTube. É. Vai todo mundo parar no, no YouTube. Nada, vocês são bonitos, eu sou a linda. Vai todo mundo parar lá no, no canal juro, do YouTube. Eu do, eu canal YouTube. Eu... do canal de quem? Do Vitor? É, no meu mesmo. a é, linda. Estão pegando sol. Vocês que achavam que eu estava na pior, eu. Ah? Aqui, meu amor! <risos> <risos> Encontrei mais um youtuber aqui, ó Esse menino aqui, ó Fala aí, Vitor, qual que é teu canal, do Doutor? Você não já me falou? É que eu não gravei, eu falei que gravei, mas não gravei <risos> Vitor, Vitor Vacilão ele é, Bota lá, tá Vitor bom, Vacilão E o amigo dele tem TikTok Até ele tá odiando TikTok, TikTok tá na moda, né? Então, TikTok, cadê, cadê o menino? Qual que é o nome dele? Ah, tá se escondendo ali, atrás é do carro <risos> Eles têm canal do YouTube e tem TikTok, pra você ver como é que a criançada nessa cidade já tá aí com audiência, criando sua audiência na internet, né? Então se você não tem canal do YouTube, se você não tem TikTok, você tá lascado. Você tem TikTok? Não, só no toque. Só no toque? <risos> Fala aí, galera. Eu tô aqui. Vou filmar pra vocês, te apresentar com um rapaz que trabalha com rap. Ele tá trabalhando aqui, ó. Tá até ali, com penetrado. Ali, ó, Caio Reis. Olha o home office dele aqui, ó. Tá editando uns vídeos ali, ó. Uns videozinhos ali, na telão. Que vídeo é esse aí, Caio? Tip do... De um amigo lá de, de Niterói. É aí você faz a edição dele também, filmagem? Isso, filmei, dirigi, tô editando. Aí faz tudo em home office, em casa? Eu também. E em média, quanto você cobra para fazer uma edição dessas assim, profissional, bacana? Então, depende se eu fizer o processo de captação também ou não, mas é geralmente eu cobro, tipo, tem a base da minutagem assim, tipo, cobro mais ou menos 400 por minuto. 400 pila, cara. Então se você se aperfeiçoar em edição de vídeo, você consegue faturar aí um dinheirinho bacana trabalhando em cara. Aí o Caio tá aqui, Natal, trabalhando de bola. E tá aí, ó. ali dele. Show de bola. Ai, manda bala aí, Caio. Ó, o canal dele é Caio... Caio Reis. Caio Reis. Só pesquisar lá. Tem uma porrada de clipe dele lá. Show de bola. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Então pra você ter uma ideia, né? tem Os jovens hoje em dia estão trabalhando tudo home office, né? Tudo home office. O Caio trabalha aí fazendo edição de vídeo, ele tem um canal dele de, de rap, ele é um exemplo né, de um jovem que trabalha aí, que empreende na internet e qualquer um pode trabalhar, não é porque ele é jovem que só ele vai conseguir, não, você que está em casa também não sabe o que fazer, não sabe como monetizar, como ganhar dinheiro na internet, o Caio ele grava vídeos, ele faz vídeos, edição de vídeos e ele ganha 400 reais por minuto de vídeo editado, gravado, entendeu? É isso o valor que ele cobra, né? e é um preço justo em relação a, aos clientes que ele pega. Então, cara, 400 reais por minuto né, de edição de vídeo, cara, se você souber trabalhar com edição de vídeo, se você souber editar, se você é um designer, por exemplo, você pode oferecer esse serviço e trabalhar da sua própria residência, trabalhar na sua própria casa e monetizar, entendeu? É uma ideia de você ganhar dinheiro pela internet, não ganhar dinheiro, porque ninguém ganha dinheiro, né? Você tem que trabalhar para receber. Então ganhar dinheiro na internet não é bem assim, é né? um botão que você aperta e você vai cair dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro, você vai trabalhar para ter essa renda. Né? E ele consegue aí faturar para cada trabalho que ele faz, 400 reais por minuto de vídeo é o que ele cobra. Entendeu? Então fica uma ideia para você aí que é editor de vídeo, que trabalha com design. E se você também tem uma outra expertise, se você é, faz bolo, revende doce, eu comecei vendendo doce também. É, antes de entrar no marketing digital, vendia doce, né? Trabalhei no mercado também de construção civil, então já fiz muita coisa também. E hoje estou trabalhando pela internet, pela facilidade, pela praticidade de trabalhar onde eu quiser, de onde eu quiser. Né? Eu estou aqui em Natal hoje de férias, mas estou trabalhando também, entendeu? Então estou aqui fazendo um videozinho para você. Vou subir no YouTube. É, tem a minha estrutura, tem meu blog, tem meu site, tenho a, os meus clientes que eu atendo também de consultoria. Então assim vai, né? é só você meter a mão na massa, se estudar, aprender e aplicar o, que, o teu conhecimento. Se você quer empreender pela internet, mas não sabe como começar, eu vou deixar aqui abaixo o link do treinamento que eu fiz quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, tá? para entender como é que funciona a internet, as vendas pela internet, para poder aprender a trabalhar com vendas na internet, entendeu? Então vou deixar aqui embaixo o link para você poder acessar esse treinamento. Canta aí, periquitinho! Aí, ah, botei a, cama, a câmera aqui eles ficaram tímidos, né? Vocês pensam que só vocês aí que trabalham com marketing não tem vergonha de, de vídeo, os passarinhos também, também têm vergonha. Eles estavam piando agora, piano, piano, piano, quando eu botei a câmera pra pitar, pararam. Ó, caladinhos! Não falam nada. Tá, ó, tá o piano lá atrás. Foi só tirar a câmera. É, então, ó, tá o piano até passarinho tem medo de câmera, se até passarinho tem medo de câmera e você também tem medo de, de filmar, fazer vlog, fazer canal do YouTube, cara, é o único meio de você poder crescer o seu negócio pela internet de forma mais fácil, né, utilizando vídeos, então também não tenha medo de botar a cara aqui, a tapa. eu não sou um cara tão bonito, tão elegante, né, mas eu tenho conteúdo pra passar pra galera. Eu não posso deixar que o medo da câmera me trave, entendeu? Se eu tenho uma informação, se eu tenho um conteúdo bacana pra passar. Mas eu tenho medo da câmera, é só romper esse medo. Pessoal, falando em doce, eu apresento a vocês aqui, ó. O famoso bombom de cupuaçu, lá de Porto Velho. Minha conrada veio aqui e trouxe um bombom. É um bombom que só tem lá na região de Porto Velho. Eu vou abrir aqui agora pra vocês. Eita porra dessa mosca chata. Nesse verãozão aqui. Bombom de cupuaçu. Eu vou abrir ele agora pra vocês verem. É muito bom isso aqui, cara. Pesada. Hum. Bambu com poço. Caramba. Ah, hum. aí você queria andar? Ah, eu queria. Só puxa, puxa. É você que faz é. esse dois lugares. Mas cuidado, senão vai. Quem faz uma colega nossa. Hum. Delícia. Muito bom. Cupuaçu. Cupuaçu. Bom, bom, hum. Maravilhoso. Coisas que só o norte do Brasil tem. <risos> bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí abaixo o seu like. E comenta aí se você tem algum negócio próprio, se você presta algum serviço, seja em home office ou também de forma online, qual tipo de serviço você presta né, nessa área, né? Vou é um vídeo mais informal, mostrando aqui a minha realidade, né? Eu tô aqui até com barba pra fazer. Eu peguei a câmera aqui hoje, decidi pegar e fazer esse vlog aí simples, rápido, direto pra vocês aí. E quem sabe ajudar vocês de alguma forma a ter ideias né, de como montar o seu negócio, tabelar pela internet ou criar o seu próprio negócio próprio, né, estando aí em home office, trabalhando de onde você quiser, beleza? Deixe abaixo seus comentários, o seu like e nos vemos aí no próximo vídeo. Grande abraço, sucesso e até lá!